Finalmente chegou aí meu cartão do Inter Black, tô lá bem feliz, mas aí saiu uma notícia ruim pra quem conseguiu esse cartão, né? Infelizmente agora você só tem seis acessos utilizando esse cartão e a gente batalhou pra caramba aí pra conseguir um cartão que possivelmente teria aí acesso ilimitado. Bem, eu não consegui ainda verificar realmente se meu cartão está com acesso ilimitado ainda à sala VIP, porque para quem adquiriu antes do dia 1 do 9, aí, a princípio vai ter aí todos os acessos ilimitados. E para quem estava acompanhando aqui o canal, sabe que a gente conseguiu também o adicional aí num bizu muito especial. Eu vou deixar o link dele aqui, se você quiser pedir esse cartão e conseguir um adicional antes, olha esse vídeo aqui que eu vou estar te ensinando aí como que você faz isso. O pessoal que me conhece, já acompanha o canal aqui há algum tempo, sabe que eu também vendo milhas, passagem aérea e tudo mais, e viajo bastante. Então a gente tava na luta aqui desse cartão por conta da, do acesso às salas VIP, né? E com essa mudança aí, tipo, deixa a gente muito chateado, né? No princípio, porque, pô, a gente batalhou pra caramba para conseguir... Passou aí por quase seis semanas aí tentando fazer missões para conseguir esse cartão aqui através da missão Cartão Turbinado e agora chega uma notícia dessa, né? Logo, no momento que a gente ia pedir o upgrade dele, então é um pouquinho chato, né? E aí me conta aqui nos comentários se você conseguiu verificar se você tem acesso ilimitado lá Loud Key. Porque eu não tô tendo acesso, eu perdi a senha do Loud Key. E aí, a princípio, pelo que eu saiba, que eu ainda tenho só seis acessos. Que eu ouvi também falar que você tem seis acessos, considerando. Vamos dizer três de cada, tipo na somatória total dos seus adicionais, você só teria. É, os seis acessos, aí eu também não consegui confirmar essa informação e esse cartão Black que muita gente também conseguiu através do Duo Gourmet né? que tem vídeo aqui no canal também e quando o Inter passou essa notícia aí o pessoal começou em massa já a cancelar o Duo Gourmet pô, é claro né, você pagou ali 450 reais, teve uns que pagaram 350 para ter acesso ilimitado você teria direito já ao cartão mas não teria direito a adicionais então aí o pessoal começou a cancelar o Duo Gourmet e o Banco Inter voltou atrás aí, então como eu falei no começo do vídeo, quem conseguiu o cartão Black aí até o primeiro dia 1 primeiro do 9 vai ter ainda acesso ilimitado à sala VIP, é o que a gente busca mesmo. E o pessoal que pegou esse cartão através da promoção Cartão Turbinado tá pagando aí uma anuidadezinha, né? Por causa do Interpass que a gente teve que assinar para poder conseguir os mil pontos aí para fazer o upgrade, né? Eu fico até chateado, fico assim, porra, fiz tantos vídeos, tantas propagandas, né? a gente ter um um tapa desse na cara né porra sacanagem isso aí e uma mudança repentina dessa daí abre margem para muitos outros bancos para gente tomar isso como principais né eu ia começar a utilizar mais esse cartão e infelizmente eu vou utilizar praticamente para os acessos à sala mesmo assim que completar os meus aqui eu praticamente não vou usar mais esse cartão porque ele vai acabar rápido não tem E eu quero saber aí também se você ficou indignado como eu em relação a essa mudança aí que agora eu não sei se meu cartão vai ser limitado se não vai ser eu tô ainda com essa dificuldade e isso pô deixa a gente com muita raiva, né? E pô chateado por ter batalhado tanto e às vezes nem conseguir o que, que tava sendo proposto, né? Pela promoção. E eu, pô isso é foda, né? Foda mesmo. E com isso a gente fica esperto aqui. Eu vou estar tá sempre postando informações aí relevantes aí para a gente melhorar alguns cartões, se sair pro... se sair outros cartões melhores. A gente vai correr atrás também. E aí sempre buscar o benefício máximo de cada cartão pode proporcionar pra gente. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Valeu, até a próxima. E eu achando que ia estar muito mais feliz quando esse cartão chegasse, mas essas mudanças aí quebram, né? Quebra mesmo. Isso aí abre margem pra muita concorrência, né? Isso, né? Qualquer um que tiver um cartão melhorzinho, eu não sei porque eles estão pecando tanto nos cartões.